Preocupação. Ok. E vamos complementar. <SILÊNCIO> E também uma mensagem do oráculo. Cinza. Carta da cinza. Deixa eu dar uma arrumadinha. Libra, há uma preocupação aqui em relação a uma outra pessoa. Temos aqui algumas situações, porque assim, quando envolve outra pessoa, fica mais amplo a leitura. Primeira situação. Você não sabe o que essa pessoa quer, se é a mesma coisa que você, porque você está bastante envolvido na energia dessa pessoa e até se imaginando em um futuro com essa pessoa. Mas, por conta da incerteza em relação ao outro, você fica um pouco... Desmotivado. Não enxergando mais nada. Segunda situação. A preocupação acontece porque você estava com alguém gostando muito dessa pessoa, mas aconteceu algo, uma expansão, uma mudança te obrigando a seguir em frente e você não consegue porque gosta muito dessa pessoa e não consegue ver outras possibilidades. Agora, terceira situação. Alguém de confiança que convivia com você, Boa parte do tempo mudou os planos, seguindo por outros caminhos. E isso te deixou preocupado ou preocupada, sem reação, do que pode fazer agora com o que sobrou disso tudo? Bom... Em todas essas situações, bom, em todas essas situações, há um ponto importante. Você ficou. A sua companhia mais certa da vida é você mesmo. E o que você vai fazer com isso? Vai se abandonar também? Ou vai amar tanto essa companhia que todos vão querer amar também. Porque aqui mostra encontros em momentos melhores. Então, não veja a distância como algo ruim. Veja como motivos para você se encontrar se autoconhecer, se fortalecer, amadurecer, deixando o outro amadurecer também e resgatar de volta a sua alegria de viver. Porque mesmo que não pareça para você, você também é uma perda. Só falta limpar essas camadas de muita preocupação que tampa a sua visão e enxergar isso. Cinza: os fins são inevitáveis, ou seja, é do ser humano. Querer a vida sempre preto ou branco. Mas, e os dias cinzentos? Eles existem. E é necessário acolher esses momentos também. Respeitando o seu processo. Tudo que você passou. Porque nem tudo está no seu controle. E jamais desacreditar do seu potencial. Gratidão.